FÁCIL E simples DE SE FAZER Saiba que dieta se tornou a, a melhor forma e a mais famosa forma de emagrecer porque ela controla a alimentação e muitas vezes a culpa de aumentar os quilos do nosso corpo é a alimentação por isso que dieta se tornou a, mais, a forma mais famosa de emagrecer e a é mais recomendável muitas vezes Thank you.